Começa agora a Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Entrevistas, reflexões e entretenimentos. Prosa Criativa, apresenta Arlete Aquino Dalpino e sua equipe. Boa noite, eu espero que você esteja vivendo um momento muito especial da sua vida, porque hoje, hoje será um momento mais do que especial na sua vida, que você vai conhecer pessoas incríveis que vocês já estão vendo aqui ao meu lado, nós estamos comemorando o Natal no Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa de forma extremamente diferente. Por quê? Porque nós vamos inovar com você. Nós vamos mostrar para vocês como as crianças pensam, como isso pode ser importante nesse Natal para que a gente tenha um olhar mais fresco, mais ingênuo na nossa vida. Que tal? Eu vou começar a apresentar para vocês a bancada mais que especial dessa noite Renato, da direita para a esquerda. Então, começando aqui da direita. Só está faltando a imagem. Quem é você, primeira menininha? Eu sou a Beatriz. É, Beatriz. Onde você mora? Eu moro em um apartamento. Uhum. E eu moro só com a minha família. Só com a sua família. Sua família tem cachorros também? Tenho. Um? Dois. Dois cachorros. Você sabe que você pode conhecer o Papai Noel hoje? Posso? Acho que sim E você pode fazer perguntas pra ele? O que, que você acha disso? Uhum. E quantos anos você tem? Você é mãe velha? Não, eu só tenho oito Ah, oito Quantos anos você acha que eu tenho? Não sei Chuta Eu deixo você chutar 50? Ai, que bom É mais Vou ver quem acerta. Agora, quer falar, Manu? Não? Ao meu lado, aqui está a Manuela, lindíssima, sentada perto da Beatriz, que está ali com o gorrinho. Ali, tio Renato. É do lado, olha lá, está sentadinha junto com a, com a Beatriz. Ali, né? Obrigada, viu, para você estar aqui. Quantos anos você tem? Você tem assim ou assim? Gente, ela tem cinco anos. Ela é velha ou ela é nova? Nova. Nova. Nova Quantos anos que a Charlotte tem? Assim? Assim? Assim? Assim? Você já tá dando risada porque você já tá me chamando de velha, né? Já sei, você disse que eu tenho 80 Não foi? E você quer... Porque... Não, eu acho que ela tá falando que eu tenho 80 Você falou que eu tenho 80? Não? Ai meu Deus Passa o microfone pra ela, vê se ela vai falar a idade Quanto que a Charlotte tem? A boca dela fechou. O sapo comeu a língua dela. É o gato, ela o é gato, linda. Ela é linda, não gato, é? É o gato, é o é gato, gato, é o gato. Daqui a pouco ela fala. E aqui desse canto, tio Renato, está essa pessoa com o cabelinho mais lindo que eu já vi. Ele é. Quem vai é você? Nicolas! Nicolas! Quantos anos você tem, Nicolas? Cinco também, igual a Manu? Ei, a Malu, a Manu? <risos> é isso. É? Onde você mora? Onde você mora? Eu moro no meu apartamento que que é em Jacareí, lá. Que é, que é perto de São José. Ah, você veio aqui para para São José na rádio, perto? Você veio de bonde? Você veio de cavalo? Você veio de bicicleta? Do que que você veio? De carro. Ah, de carro. Charlotte, como assim você veio de bonde? Não foi de bonde que você veio? É, de carro. De carro? E quem dirige o seu carro? Você mesmo? Não, é, um, é o meu pai e é a minha mãe. Por que, que você não dirige o carro? Não é, porque eu sento na, minha, na cadeirinha lá do meu carro, lá atrás. Ah, atrás? atrás? Por que, que não é na frente? Porque, porque a cadeira lá da frente é, é um pouco grande. Ah, e você é grande ou você é pequeno? Só assim, ó, cinco ah, anos. Assim? Deixa eu ver se, deixa ver se o tamanho tá certo, deixa eu ver, deixa eu, faz, faz com a mão. Faz? Ah, tá, vocês entenderam o tamanho dele, gente? Entendeu? Então tá certo. Sim. Ao lado do Nicolas está a Maria... Luísa. para no microfone. Quem é você? Seu nome? Maria Luísa. Mais conhecida como... Ma... Lu. Lu Você já sei Você mora na roça <risos> Não? Já sei, você mora junto com a galinha Com o porco, com o pato É isso? Não Não. Onde que você mora? Meu, Meu, Deus, Meu Deus do Deus. céu Meu Deus do céu, Nicolas falou Como assim ela mora com Como o pato, com a galinha? Eu não moro Como assim? Com quem você mora então? A minha mãe? Ah, com a sua mãe. E você veio pra cá? Pra... Você mora em que cidade? Em Jacareí. Tá. E você está na escola? Tô. A sua escola é grande ou pequena? Grande e pequena. As duas coisas? E o que, e que você vem fazer A minha escola ah, ah. é bem grande, mas é. Mas é um pouco média. E sabe qual é o nome da minha escola? Não. Inec ah, tá. Ela é média, meio grande, meio alta, meio baixa. É isso ou não? É grande, Beatriz. É grande. Viu? Eles começaram a namorar lá? Não, eles não namoraram, eles se conheceram, daí eles namoraram aqui. Porque eles queriam que eu okay. ficasse. Que eu... Que eu ficasse sem... Que eu ficasse sem... Pra me com minhas vozes, Porque as minhas vós não moravam lá. Então, por isso que eles foram uma Jacareí Pra mim, para mim, não ficar longe das minhas vozes. E, eu e, acho e, que eu, sim, Mesmo e, assim, eu fiquei e, mais longe e... da minha tia. Se eu tivesse Jacareí eu ia ficar mais perto <risos> do que minha tia. Mas daí, mas daí, eu vim só pra ficar perto das minhas vozes. Ah, entendi. Agora, deixa eu entender de novo. Você morava na, em Santa Catarina. Não! Não era Santa Catarina? Não! Ela morava. em não, e... não. Sabe o que é? Meus pais se conheceram na cidade de Lourenço. Seus pais conheceram na cidade de Lourenço. Daí eu nasci na, na, na, aqui em Jacareí Por causa que meus pais queriam que eu conhecesse Que eu conhecesse a, a minha avó e meu avô. Ah, Daí por isso que. Por isso que. Por isso que eu, por isso que eu fiquei aqui. Entendeu? Ai, ah, entendi. Gente, palmas pra Lorena que <risos> quis conhecer a avó dela. Eu de rir. Vocês estão chorando de rir e eu também. Atenção, eu tô achando muito... Que rápido, divertido. hein? Agora, que rápido. ao seu lado tem uma loira aí. Como se chama? Maia. Maia. Maia. Maia. Não, só Maia, não, só Maia não. da Silva Costa? Não, é Maia. Que... Ai. Silva. Não, é Maia Aparecida da Silva Costa. Não, é Maia, Simões <risos> e Silva Quem que é? falou? Costa Costa. Porque, Por, é porque, Costa. porque eu acho bonito Costa <risos> Tá bom, ó é Maia, Só esquece ai. da cabeça, eu falo Costa, Costa é Rica É Maia, Simões oh. e Silva ah, oh, Gostei, Costa Rica, todo mundo dançando um caribenho aqui Vai, Vai, vai. Costa Rica, Maia Rica. Maia. Costa Rica Vamos dançar pra Maia, ela veio do Caribe Não <risos> ah, <risos> Não é do Caribe? Deixa e a Maia falar fala. Da onde você Maia. veio? e quem é veio o pombo aqui olha aqui o pombo? Da onde você veio? Olha então, aqui vai. o pombo, olha aqui o pombo Em jacaré. Olha aqui e... o pombo A dança do pombo, a dança do pombo do Brasil Ah, a dança do, do pr... pombo Deixa eu perguntar, Maia a dança do Deixa Brasil. a, a Maia da falar onde? Da onde você nasceu? Você nasceu do ah, ovo ou legal, nasceu na barriga hein, da barriga da mãe? Legal, hein? A dança do pombo, viu? Eu nasci da barriga da minha mamãe Você acha que não foi um dentro do ovo? Claro que não, doida Dentro do Ai. ovo? Na minha é, mamãe. é passarinho! Ah, e você tem irmão? Pelo amor de Deus! Não! É passarinho não. que nasce do ovo! É passarinho, passarinho viu? É passarinho! Eu é filhote! Irmão... que foi lá no céu! Ah, o que ele foi fazer no céu? Eu acho que morreu! Pa, pa, pa, pa. Ah, entendi! Esse assunto é mais... Ele legal. é bebê! <risos> quem é bebê? Não, é o meu bem, irmão. irmãozinho! O irmão, dela, o irmão dela foi pro céu! É isso que ela conta É contou. dois Dois irmãos dois. Que eram... Era gêmeos eu Não precisa gritar Que eu, eu sou Ai. velha Mas eu ouço bem É dois de é. gêmeos Tá Eu não tenho uma, um 100 anos Tá, então já falaram Que eu tenho 80, 100. né? Fazer o quê? E eu né? tenho quatro anos mentira. Eu tenho oito Mentira, mentira Você tem nove Eu tenho oito Não, quatro Não Quatro Que dia foi essa festa? Fala a verdade De quatro anos 9. O que que teve na festa? É meu aniversário era... Meu Deus. Era... Meu Deus, hein? Meu aniversário... Meu... De, de 16 de julho. Tá, mas o que, que teve de, de... de enfeite no aniversário? Tinha bolo... De... Tinha bolo... De... Ah, de... E... e também... <risos> Tem... Fala logo! Tinha algodão doce. Não! É, eu, tinha por acaso ah, Igual tinha no aniversário Da, oh, da Manu O oh, é, que que tinha mesmo, Manu, no seu aniversário? Oh, Princesas? Não, errei foi, foi é, Duendes Ou, anos, né? Não, o que que era mesmo? O é. meu aniversário Um canto, sabe o que que Olha é. não anos, um Sim, sabe, Olha Olha quando a gente do meu aniversário de 5 anos não. Capitão América Quem Oi. conhece o Capitão América? Eu! Todo mundo, todo mundo. Eu não conheço! Prazer, Capitão América! Agora eu vou perguntar, Manu, é do encanto? Sabe. E você foi de roupa? Ai, ai. Também, Ó, ela foi. Ai. Beatriz, você é par com ela aí, viu? o cabelo igual. Quero falar! Eu, eu, eu. <risos> Beatriz. O que você falou? Eu fui de ai, Isabela. Peraí, peraí aí um pouquinho só. Para um pouquinho aí, por favor. Deixa eu entender. Você foi de quê? De Isabela. Ah, Isabela, Isabela. do Encanto. Eu fui de Mirabel. É, coloca na boquinha dela pra mim. Aí. Pera... Eu fui de. Você foi de Isabela? E aí você tinha vestido que cor? Roxo. Roxo? Eu adoro roxo. Quem mais purple. gosta de roxo? Eu. Gente. Eu gosto de azul. Ah, azul. Foi na Eu boca dela. De Eu gosto. É o quê? Purple. Purple? Roxo é a pior cor. Hã? Que que é purple? Roxo. English. Purple. É roxo. Ah, tá. Inglês! Agora, eu vou perguntar agora. Inglês! Logo, quando é, você... é pior que o nome. Vai perguntar, tá, beleza. É só para pegar o nome do último componente tá, tá. da. Arthur Vicente Jordão Batista. Ah, Arthur Vicente. Arthur, você vem de jacareí? Eu vou ao meu casa Ah, na sua casa. Não é jacareí, é a sua casa que você mora. É? Quantos anos você tem? Isso, isso, isso, isso, isso. Quantos anos você tem? Tutu. É tem mãe, é tem Oi? é tem pai, é tem eu. Ah, mãe, pai, você, quem mais? Mamãe. Atenção, Mamu. eu estou ouvindo um barulho. Não. Eu não estou pode... ouvindo um barulho. Não, não, não, não. Gente, olha para a cara das crianças. O quem será que tá chegando? Oh, gente, eu não acredito Ele... Quem que tá chegando? Quem que tá chegando? Oh, meu Deus, do ah, céu Meu Deus, senta, senta-se -se, senta -se. senta O oh, papai não vai chegar, gente, todo mundo <risos> Vamos fazer um Ho, ho, ho para ele oh, oh, oh. Falar. Papai Noel! Papai Noel! Papai Noel! Papai Noel! Papai Noel! Papai Noel! Papai Noel! Papai Noel! Gente! Eu vou deixar ele sentar aqui. Olá, filhos! Tudo bem? Sim! Nossa, quanta alegria estou vindo aqui hoje. Todos meus ajudantes. Todos estão de meus ajudantes. Eu vou levar para minha terra para vocês fabricarem os brinquedos. Gente, hum, hum, hum, hum. ele vai sentar no meu lugar, viu, hum. gente? O vovô está cansado. Nossa, ele está velho. Muito cansado. Tá acabado, gente. nossa. Ai. O que será que tem nesse saco? E vocês se comportaram esse ano? Sim! Eu vou poder passar na casa de vocês Sim. para comer o meu biscoito e tomar o meu copo de leite? porque Noel errado! Por que estou errado? Por porque do outro Papai Noel, eu, eu fiz cookie leite para ele, ele falou assim. Ai, não, ele escreveu lá na cartinha e falou assim: da próxima Natal eu quero refrigerante e quero hambúrguer. Isso que ele falou. Ah, então não fui eu, porque eu gosto do cookie do leite. Isso mesmo. E agora Ixi. você vai deixar para mim lá perto da lareira, onde eu vou descer para deixar <risos> os seus presentes? Eu não tenho lareira nem em casa. Ixi. Mas é só imaginar. Que o Papai Noel lá vai passar. Eu tô muito então, animada com Natal. ele não vai passar? Mas, mas o Papai Noel então, já é tendo dois cachorros, os dois vão ficar atrás de você, então... Ai, mas você não vai deixar eles presos? Não. Moça, você vai deixar Eles vão ficar de, ficar de, de, de, de guarda, guarda eles, vão, eles vão ser cachorros de guarda pra, pra observar você. Ah. Mas eles vão ficar quietinhos Não vão não É, não vou, não. é mesmo, chegar... viu Papai Noel é. é. Porque quando eu chegar é. Eu vou jogar o meu pozinho mágico E vocês todos estarão dormindo E até os seus cachorrinhos Aí nada de mal vai me acontecer Aí eu vou pegar o meu cookie Que a dona Maria Luísa vai deixar para mim que... é, não, Foi isso então, como que sabia? Então, eu nasci como? lá na Turquia no século 4 Vocês sabiam uhum. disso? Não. Não. E como que eu não sou Papai não. Noel? Não. E sei de tudo isso. Oh, você vive para sempre. Hum, e vocês conhecem a minha esposa Noel? Sim. É a Mamãe Noel, é o então é Papai mamãe Noel. Noel. E a, ela é a Mamãe Noel. Aí a gente queria não. perguntar para você Eu também, mamãe se Noel! Então, ela só vai vir no dia 25, à meia-noite, quando vocês todos estarão dormindo e o Papai do Céu estará nascendo. Hum. E eu vou visitar a casa de vocês, deixando os presentinhos. Isso, não, é 20... é isso vi... se você se comportar e não deixar os cachorros para me morder. Não, mas, ó, é... mas é 24, a festa de Natal. E hum. dia 25 é o aniversário de Jesus. porque o meu relógio ele é mágico. Então, enquanto vocês estiverem dormindo na véspera de Natal do dia 24, eu estarei fazendo todo o universo com as minhas renas. Vocês viram elas lá fora? Um dia eu vi um sininho lá ah, fora. Eu também. E vocês sabem eu o nome também. da minha rena? Um, uma rena é Papai a maior Noel. que fica na frente tem um focinho vermelho. E como que ela chama? Papai Noel. Rodolfi. Como? Papai Noel. Rodolfi. Rodolfi. E as outras? Sim, Hum. Oh, eu acho que você não vai conseguir entrar na minha casa Porque ela tem senha Tem o quê? Eu acho que você não vai conseguir entrar na minha casa Porque ela tem senha Mas o papai noel conhece todas as senhas Todas? De todas as então crianças fa Então fala qual que é a senha então... da minha casa Vai falar, vai falar A senha da sua casa é assim Feliz Natal E eu vou entrar Não é, não Não é? Não é, não é. E como que eu vou fazer pra entrar na sua casa? É que ele vai pôr de janela Ele faz, faz uma, uma janela, mágico, ele faz a janela, chave ali na mão Ele faz uma chave ali na mão Entra e pronto, acabou Mentira, eu vou jogar não. sempre o meu pozinho hum. mágico Aí eu viro o espírito E entra por debaixo da porta Pela chaminé Por isso que vocês dão isso. Mas na minha casa não tem chaminé Mas a gente imagina Eu não consigo dormir no Natal Não? não. Você não fica consigo. acordada? Fico ah, a mão, você pergunta. Eu consigo. O que, que tem aí dentro? Ah, não posso falar por enquanto. Que Se você for boazinha e esperar ah, os seus coleguinhas. não falou. Oh, você adivinhou. É presente, porque toda a sacola do Papai Noel tem alguns presentes. E agora, quem for fazer pergunta, do Papai Noel, levanta a mão pra todos poderem falar. Se Isso. a pessoa só fala, o Papai Noel não consegue. Eu ouvir. Quero, Como eu falar. já falei com agora vocês, é vocês desse lado aqui, claro. eu vou agora. falar daquele lado ah, de agora. lá. Agora é a Laura. Você levanta a mãozinha. Né? Eu quero falar. Você quer, Lorena? Eu quero ficar com o meu ajudante. Você quer falar? Você parece com o meu ajudante. Agora é a Laura que vai falar. Fala, Laurinha. Você se comportou esse ano? Fez todos os deveres da escola? Sim. Muito bem. O meu não tem dever, não. Então eu Às passarei vezes, na sei. sua casa na noite de Natal. Agora é, é a vez da Laura. A Laura está respondendo depois vai ser a vez de vocês, tá bom? Uma vez de cada um. Laura, você quer perguntar alguma coisa para ele? É que a Laura é muito inteligente, sabe? Hum, e ela tímida quer, também, é, né? Ela gosta de fazer muitas perguntas. Ah, Laura, Mas então faça falar todas. Né, Laura? Quer fazer uma Quem quer? A mãe A mãe? então, vai. Maia, faz uma pergunta. Vamos, Laura, fale. A Laura vai falar agora, daqui a pouco ela Você vai, vai falar, falar uma posso? pergunta, né? Eu quero então falar. Então pode me perguntar, Maria. Tem perguntar para a Hum. Eu, tô de Eu tô vestida de papai de mamãe Noel Você está vestida de mamãe Noel? Você quer ver, papai Noel? E parece com ela Eu não aqui na cadeira pra ver. Só ver falta aqui os ver. óculos Olha aqui, papai Noel Olha. Nossa, que como você, você está linda que Parece que é minha mãe Noel mesmo Ela Sim. vai ficar muito contente de ver na minha bolinha Mágica você <risos> Ela. ela vai mostrar a calcinha, mas não pode. É o short que ela não agora. Hum, não pode. Agora é só a saia que vai tripidar. Olha! Olha que Eu já vi. Você viu? Olha que chique que é a saia dela. Ela veio arrumada. Você está hoje. muito bonita, Maia. E a pergunta que você vai fazer para Papai pai Noel? Você vai tá perguntar tá. Você quer. Ver? Pergunta? Pergunta? E. Eu. Eu. Eu sempre pinto, desenho na minha escola também. E você pinta, desenho na sua escola, mas você me desenha Nossa. também? Sim. A professora já ensinou você a desenhar o Papai Noel? Eu desenhei no shopping. No shopping? Hum. Eu também desenhei no shopping. E você também? Fala, falar. Ah, fala, maluco. Como ele traz os presentes Para as crianças Ah, você quer saber como que eu trago Os presentes para as crianças Sim você é E você ao... mora no Polo Sul ou no Polo Norte? Eu moro no Polo Sul Sabia, Na verdade a Norte. gente mora Lá no Polo Norte Perto da Quem sabe falar? Vamos ver aqui. Do Brasil. Então como você traz os é, presentes? Ai, perto então, lá é, no, na minha é casa, tá no Polo Norte, eu tenho os meus ajudantes, que são os meus gnominhos, os fiéis são companheiros. Anões. Eles fazem os é. brinquedos é. e vão embalando para o Papai Noel. São anões. É. São anões, são gnomos. São e duendes. Todo mundo me chama de Anã. Ah, na mas é um apelido é. bonito, porque não, você não é, é, no... é Não é? Você não gosta? Porque eu me chamo de Anã Suprema só porque eu sou pequena. Ah, mas você vai ficar grande. E vai ficar bonita e bela também. Isso não tem problema. Aí os meus ajudantes, eles fazem os presentes e vão ensacando e embrulhando e colocando dentro do meu saco e dentro do meu trenó. Aí, quando vocês todos estiverem dormindo na noite de Natal, eu pego as minhas renas e faço todos os... Os municípios, cidades, estados e países do mundo inteiro. Papai Noel. Aí eu uso o meu pó mágico para as minhas renas voarem muito rápido para ninguém ficar sem presente. Oi, Papai Noel. A Manu estava perguntando. Pergunta. Como ele traz os presentes. Então. Você tinha perguntado isso? Ela quer saber como você então, os presentes. os presentes são fabricados lá na minha terra. Então, como faz os brinquedos? Como os brinquedos, fabricados? os meus ajudantes, a gente tem as ferramentas que constroem é. todos os brinquedos. Aí eles embalam com papéis de presentes muito bonito e coloca dentro do saco do Papai Noel. Aí a gente leva no trenó do Papai Noel. Aí o Papai Noel chama Sim. as renas para voar e eu jogo o meu pozinho mágico e nós vamos fazendo cada país e cada casa de cada criança. É assim que é feito os brinquedos. Aí, se você for uma moça boazinha, estudiosa, e você escreveu a cartinha para o Papai Noel, ele vai levar o seu brinquedo. Você escreveu, Manu? Manu? Hum, uhum. Tem que escrever. Ô, Papai Noel, mas você gosta de dar presente? Sim, é muito gratificante ver um sorriso de uma criança tão bela como você na noite de Natal e em todos os dias Porque o Papai Noel Ele fica de olho em todas as crianças Que obedece o papai e a mamãe E na escola obedece a professora E estuda Eu obedeço Muito bem, e por isso que o Papai Noel vai passar na sua casa também Você sabe desenhar bem legal? Eu também E você já sabe desenhar o Papai Noel? Eu já sei, hein? E qual papai, que é o seu nomezinho? Papai Noel, eu, eu sei desenhar casa. Sabe desenhar casa? Hum, e eu bonito. sei desenhar prédio, casa, Papai Noel, ou muitas coisas também, eu sei. Hum, muito, é, bem, muito é. bem, muito bem. É então, né, ela, Laura, todo mundo sabe. Até o Pocoyo, eu sei. Até o Pocoyo. É, agora, tá bom? Papai Noel, quantos anos você tem? ai. Quantos Pai, anos Pai o papai Pai Noel Pai, Pai. tem? Nossa, o papai Noel às vezes até perde. Tem milhões, a tem milhões. Porque eu sou tão velhinho, tão velhinho que às vezes eu esqueço da minha idade, mas são muitos anos. Milhões, muitos você anos. tem milhões. Milhões. Agora é a vez da... Manu, você quer perguntar pro Papai Noel? Dá o microfone pra ela. Pergunta, você quer perguntar. Vai tá. perguntar. Você quer contar uma coisa pra ele? Você já falou que desenhou casa. O que mais que você faz? E ela tem um monte de presente que ela quer pedir pra você, Papai e... Noel. Verdade? Manu... E, qual... e quais são os presentes que você vai pedir pro Papai Noel, Manu? E... Eu não sei, é a boneca da Dolly? Não, não é da Dolly. É Poli. É Poli, não é Dolly, não. É, é, é Poli. Qual que é, Manu? Casa da Poli. Casa da Poli? A casa da Poli? O que mais que você quer? Casa da Barbie. A que casa da Barbie? Isso? Hum, eu vou é ter que coisa. ver no meu relatório se você realmente se comportou direitinho pra ganhar tudo isso. Pergunta se você foi na escola? Você foi na escola? Obedeceu à professora? Obedeceu o papai e a mamãe? Não fez bagunça? Hummm... Eu sabia que um dia a Tia Tarita, lá no nível 1B, ela, ela fala que, que a minha escola é INEC, Instituto Educacional Caminhão INEC. Nossa, que legal. Bem grandona essa palavra. É bem Ô, Papai Noel, Instituto Educacional no Caminhão tá INEC. Fala, INEC. Tem uma de Manu hoje. Na, na aula de artes na escola, eu desenhei o Pai Noel. Você me desenhou? Desenhei. Hum, e o que mais que você fez? Ah, eu fiz as decorações numa casa. Você fez as decorações numa casa e como era essa casa? Era, casa era igual a de... minha casa do Polo Norte? Acho que sim. sim. Onde fica... Hum. Onde fica... Hum... Hum... hum. Quem sabe dizer o que tem mais perto da minha casa? Eu não sei dizer. Fala. Neve. Hum, muita neve. É muita, muita. É mesmo? Neve. Nossa. Nossa. Não. Mas que não. não. E quem mais que fica no céu colorido? Bem colorido Quando perto um da minha casa. Não, não é o um arco-íris. O Mas... O sol. Ela tem o nome de uma princesa. As renas. Não, as renas ficam na casa ah, do Papai Noel. Quem vai descobrir a resposta? Quem vai descobrir a o resposta céu. do Papai? O céu. Tem o céu, mas como que chama? Nuvem. Não, ele parece com arco-íris. Começa com aurora. Bo. Cre. au Quem vai falar? Aurora Borel! Isso, muito bem. É, que é. parece com arco-íris. Não sei e o que que é lá... isso, ninguém sabe o que que é isso Ninguém sabe, vocês nunca viram eu A Aurora vi. Boreal é. é um fenômeno na natureza Que acontece Parece, né? lá no Polo Norte Vai lá, hein? vai lá, vai lá Eu já vi num filme de Natal Você viu no filme de Natal? Eu <risos> também já vi, mas, Você mas também é um viu, filme não? de Natal Fala, Da... Que é do Pocoyo. O que que você tem dentro do saco? Eu tenho umas lembrancinhas pra vocês não se esquecerem de mim. Mas ah, é, pra gente. Ah, tá. é doce. Não sei ainda. É, pra gente. é doce. Mas é doce. Pra é, pra doce. Pra é gente. doce. Tem que esperar um pouquinho. Mostra é pra gente. Ai, ai, ai. Mas é pra gente. Só um minutinho. Fala, minha querida. Sai o sangue do braço dela. Nossa, o que aconteceu? Olha o que aconteceu, seu sangue do braço da Manu... O pernilongo te pegou? Nossa. Eu sabia que um dia eu tava andando lá na minha casa e aí eu se machuquei aqui e aí eu não chorei? Você não chorou? Não. Ah, agora é a Lorena que vai fazer uma pergunta. A é. Lorena. Fala, Lorena. Pode falar. Quando lançou sua namorada? Como? Quantos anos tem sua namorada, que é a Mamãe Noel? A minha namorada, Mamãe Noel, Sim. ela também tem é. milhares e milhares de anos. Então, um milhão, um milhão, pronto? É, quase. Você um tem 7 milhões e ela tem 2 milhões. Hum, é quase isso. <risos> quase? Quase isso. É, é um são. Muito, são muito, pouquinho. mas mesma idade. Um ano? Como que é a sua idade? É que deve ser por causa que vocês devem ter a mesma idade, porque vocês são, tipo, uma família juntos, então... Sim, sim, sim. E sim. também, vocês filhos? São, são. Ah, o Papai Noel e a Mamãe Noel não tiveram filhos, porque ah. eles se dedicaram para milhares de filhos que são vocês. Entendi. Entendeu? Vocês são os Oi. filhos do Papai Noel. Eu sei. Não, a gente é filho de Jesus e dos nossos pais, não é filho Sim, do Sim, mas o Papai Noel, ele adotou vocês todos como filhos dele, porque o Papai Noel e a Mamãe é... Noel não puderam ter um filho. Papai Noel? Porque a gente se dedicava para as crianças. Então, mas você, se você gosta de dar presente, que ano você começou? Eu era bem pequenininho, hum. onde o pai do Papai Noel hum. tinha uma fábrica de brinquedos. Hum. Uma fábrica de brinquedos? Uma fábrica de brinquedos. Que os anões ficavam lá uhum. mexendo nas coisas uhum. pra construir ah, o brinquedo? Tá os, os anões, de brinquedo. eles vieram depois. É mesmo, mas Anão. parece que é ainda uhum. eu, hein? Já ganhei uma guitarra de Natal. Sim, eu... <risos> Nossa, é muito legal receber o Brasil de Natal, eu tô tão animada, eu tô, tipo, eu, eu fico eu com muito coisa, medo pô. de não ter o presente na hora. Só assim que eu falei pra minha mãe comprar biscoito pra eu deixar em cima da mesa ah, e leite. Ah, muito bem, mas pra você e ganhar você presente, sabe? você tem que se comportar. É e obedecer o papai e a, me a não Eu me comporto. Eu também me comporto. E lembre-se, é eu sempre estarei não, de não, olho é para ver se vocês mas estão se comportando. Mas sem fazer feiura, eu. Sem fazer feiura, Sim, a, a gente, gente não faz, faz um a dia. gente não faz feiura. Hum. É, a gente, a gente não é faz. muito bonzinho para ganhar Sim. presente no Natal, mas não é um presente, é pra rezar. Eu vou pesar. conversar com é o papai mesmo. de vocês também para ver não, se não, isso está acontecendo. Oi, Arthur, tudo bem? Vai lá, faz. Vai lá, pai. Vai, vai. Vai, vem. Vai o que, que você quer falar pro Papai Noel, Arthur? Pode falar. Pode? Ela é tão longe. É meu teste. Hum, eu vim muito longe. De tão longe mesmo. Verdade. A casa é branca. É, a minha casa é branca, por causa da neve. Não tem neve. Tem neve? Não. Não tem neve? Mas você foi da minha casa? Uhum. Ah, Você também comeu os meus biscoitos? Eu também um muito. Ah, você comeu biscoito? Eu monte. gosto muito oh. de cookie biscoito. Se deixar em casa, eu já pego. Hum. Minha mãe fica falando, não é pra pegar, não é pra pegar, e eu vou lá e pego. Ah, ah então você, você não está obedecendo? Ó, oh, hum. Tem que dia! Fala Tem Maia! Dia. Hum. Eu vou desenhar, vou, eu sei desenhar você e a casa e a árvore. E você vai deixar aonde pra mim ver? Eu vou desenhar no papel. Você vai desenhar no papel e vai deixar Essa aonde? Eu é sabia que um dia, no papel... Ele, ele falou assim. Vai ter aniversário do Henrique aqui em casa. Ele falou assim. Ele falou assim? Mas o que, que o não foi legal? Noel. É quando, quando o Henrique ele, ele, ele fez uma coisa. Ele, ele deu as lembrancinhas hum, para a gente. Para mim. Também. Deixa a amiga falar com agora. Comigo. Eu, eu tinha que tomar bastante remédio Você tomou bastante remédio? Teve que tomar antialérgico Porque eu tava com tosse você E tava espirrando Você tava com tosse? Só que espirrando. isso Eu tô isso, Eu só tô espirrando Mas ainda eu tô com tosse Também você está Agora com tosse? Agora, é no microfone Alguma coisa que não foi muito legal então, né? Eu um dia tinha faltado da escola, só que eu tava doente. Tá, mas teve alguma coisa que você fez assim de chorar, de brigar, é. de ficar triste, de ficar decepcionada com alguma coisa? Não, então... só que eu, eu tinha comido doce só que a minha mãe deixou. Aham. A sua mãe deixou. Mas não fez nenhuma então, coisa feia de brigar com o um priminho. De fazer alguma coisa assim? Só foi uma coisa de brigar com, meu, com a minha prima, porque ela me irritou. Ah, tá. Aí. Agora é a sua vez, Manu. Oxi. Tem alguma coisa que aconteceu nesse ano que não foi tão legal? Conta pro Papai Noel. Olha o meu polimento. Você não fez nenhuma arte, Maru. Não Estou achando é. ótimo essas crianças. Está tudo lozinha. Então, hum. é que Não Essas crianças estão lojinhas. Estão hum, é. muito lojinhas. É. Ah, eu vou contar a minha arte, tá bom? Pode. Que Você sabe, Papai é. Noel? Pera um pouquinho, tia, que ela tá falando aqui no meu vidinho. Ah, tá. <risos> eu tenho que passar na sua casa? Não. não? Não é pra mim passar não. na sua casa? Fala no microfone, porque daí todo mundo... Tem que discute. falar no microfone, que aí todo mundo escuta. Você tinha falado que o que tá dentro do saco, você ia trazer hoje à noite pras crianças que estavam dormindo. Ah. Daí não vai dar, porque eu vou dormir da minha avó. Ah, você vai estar na sua avó? Então a gente vai ter que fazer um plano... A gente vai fingir que vocês vão estar dormindo aqui, pra mim deixar lembrancinha perto de vocês. É. Que que vocês Ai, eu há. acho que vai ter hoje aqui na rádio, Para as crianças que estão conversando bastante. A gente tá brinca bem. bastante vocês quando a gente conversa. É. Vai se conhecendo. Vai é. se conhecendo. Daí depois, é, é, sabe, ele tem lembrancinha ali. Eu vou contar para você, é. Papai Noel. Esse Pode ano, falar, Tia. Eu briguei com a minha mãe, <risos> igual a Tia Ana não lá. Acredito. Ah. Eu falei para minha não mãe acredito. assim: ó, eu não quero tomar banho. Fala ah, você. Você não fez isso? Fiz. Estou contando a verdade. Você então... está contando a verdade. Mas eu falei para minha mãe que eu não queria tomar banho. Então mãe você que... vai ficar sem presente <risos> Mas porque eu você, quero você presente não se comportou. Do Papai Noel. A Laura, a, a Laura tá falando que eu sou adulta que eu não sou criança. Mas. Ah, você Ah, eu fiz isso pra E a era criança. tia Ana tá dando risada. Quando você é adulta. Ah, quando era criança eu fiz isso e quando e adulta eu também fiz isso. E o que, que vocês acham? A tia merece presente? Não. Porque ela não, não obedeceu a mamãe dela? Mas eu pedi não. desculpa, agora eu não faço ah, mais, tá bom? Mas eu mesmo não. assim. Tio, um e... dia. Um dia eu é que eu. É que eu como gelatina muito devagar. Você come gelatina muito devagar? Ela fica pulando no copo? Não, é por causa não. que eu gosto de comer devagarinho, ah, pra não acabar. Ah, mas ela fica se mexendo muito dentro do copo? Não, é por causa que eu vou pegando de, de pouquinho em pouquinho, entendeu? Mas a gelatina não é gelatina? Aham. Uhum. E ela não fica se balançando assim? ó? Não, porque é a que eu como, não. É que eu fiquei na escola, é que eu comi devagar. Ah, você comeu devagarinho? Eu não comi tá? Bem devagarinho? Comi, tá? É, porque eu comi de pouquinho, pouquinho, pouquinho, pouquinho, Aí lá dentro da sua barriguinha, ela não ficou balançando assim? ó? Plum, plum, plum, plum. Não. Não? Não. Então não era Papai gelatina? Noel? Era, mas... Papai eu... Noel? Oi. Lá, tia... Quem é? Eu vou perguntar. Quem le levanta a mão? Quem gosta de brócolis? Não. Hum. Ah, mas, hum. mas é. Olha. Olha. Gente, não. Olha. Pelo menos de Deus. Mas Quem gosta é. de batata frita? Eu eu gosto. Eu, eu, eu também. hein? Eu também. Nossa, todos aqui ah, gostam de batata frita. Eu também, frita. eu também gosto, eu também gosto. Batata frita, é viu, gente? Eu gosto de papai. É gostoso. Eu gosto batata de batata, quem de batata frita. E quem gosta de giló? Giló? Que que Meu é Deus, ela gosta. Eu nem sei o que, que é giló. Ah, eu ai, nem ai, sei o que é giló. Bife. Bife. bife bife, bife é gostoso Bife é gostoso hum. Você gosta de bife? A, A, tá bom. É bom. A gente precisa saber, né, Papai Noel? É verdura bife é gostoso, hein? Bife é verdade, gostoso Tem que se alimentar direitinho. Papai Noel Sim, minha querida A gente quer ver o que tem dentro dessa sacola Ah, <risos> mas tem é. que esperar um pouquinho Vai, vai, vai, vai ser no tá final? Quero saber, quero vai saber. ser quando eu ver se todos se comportaram Realmente bem Eu quero saber. Vai ser no Porque Natal senão... Vai ser no Natal Hoje a gente vai Deixar uma lembrancinha antes do Natal Pra antes? vocês não se esquecerem Hoje? de mim E saber que um dia O um Papai Noel que, que é de outro Shopping hum. Aí ele chorou Aí ele caiu de cara no de bumbum no chão, lá na neve. Verdade. E é. você foi ajudar ele? O quê? Você foi lá me ajudar? Quando eu é... caí? Quando o outro Papai Noel, lá do shopping é, Center Valley, aí ele falou assim, o que você quer? Aí eu falei assim, uma guitarra. Aí ele caiu de cara no chão. Nossa. O Papai Noel do Center Valley. O Papai Noel do Center Valley? é. Então o outro companheiro. Ele caiu no chão. Porque. É porque ele ficou lá longe e aí eu busquei a... a guitarra lá na casa da Manu. Você foi buscar a guitarra na casa da Manu? Sim. Aí você assustou o Papai Noel tocando? Hum, eu não vi ele, mas é. O do sem ter vale, mas ele tava na noite. Ó, hum. agora Ai, ai, ai, ai. Ai. Fala, Laura. Corre, corre, corre. Vai lá, corre. Você quer falar? <risos> corre, corre, meu, corre. corre. Não, você levantou a mão, você quer falar? Então fala aqui, por favor. Só se assim, vem. Você levantou a mão assim, você quer falar? Ou você quer esperar? Ó, Reninha, Reninha. Fala, pode falar. Pode falar. Você é o que tá corre, você falar? corre, vai, vai, vai. Corre, Essa corre, eu quero... corre. Vai, eu ó. Quero falar. Você falar. Você falar? Falar. Depois eu quero fazer uma. Começa, começa. Pode falar, Nicolas. Ela tá correr. esperando um pouquinho. Ela tá, tá estrendo. Quando, quando eu tava fazendo um, uma árvore de Natal, quando, quando, aí eu fiz os velhinhos, só que. Na estrela. Só que eu, eu fiz entendo. o Jesus no estrelas. Só que eu é diferente. Um Como assim, diferente? porque porque na estrela lá da minha da minha casa lá da árvore de Natal era é diferente e aí sabia que um dia Não, eu, fa eu, eu falei eu falei para o meu pai lá no meu quarto que que um dia meu pai falou assim o, o que você quer, quer ganhar de Natal <risos> Aí, eu, aí, eu, aí, eu, aí você espirrou? Você queria ganhar um espirro de Natal? Assim, ele falou assim, quando. Hum. Aí eu falei assim pra ele, quando. Quando eu quero ganhar uma guitarra, aí eu vou falar pro Papai Noel lá do Sentevalho. Mas o Papai Noel tá aqui! Não, eu tô falando de outro Papai Noel lá do Vale Mas falando. a gente é um só! Por que você não quer esse Papai Noel aqui? Ué, eu tô falando. Pedro. Ué, Papai Noel, ele tá falando. E eu estou Pepe falando é. pra você, que eu sou ele também, que tá lá no Center Valley, que está em todos os lugares. É? É. Ele não tá entendendo nada. Mas um dia eu vi um. Lá no Vale do Sul, eu vi um, um desenho de Natal com, sab... Natal com sabor de saudade. Comigo um de saudade? Não, foi... E foi legal? Natal com sabor de saudade Oi? Natal com sabor de saudade? É Oi? E você ficou com muita saudade? Sim Mas de quem você ficou? Do oh, Natal Do ah, Natal? É, quando, quando é, eu queria que ganhar presente, assim, aí eu fiquei com ah, saudade ah. Olha, Agora a Manu eu quer eu fazer uma presente. pergunta, tá bom? Essa daqui também quer Tá, pega só um pouquinho ela levantou a mão faz tempo, tá bom? Quantas renas você tem? Eu tenho nove renas Nove? Nove renas qual é o nome delas? É o Rodolfo, a Corredora, a Dançarina, a Raposa, a Empinadora, a Cometa, o Cupido, o Relâmpago e o Trovão. Vocês sabiam que as nove renas do Papai Não... Tinha tá esse tudo nome? bem aí? Não, eu não sabia, não sabia. Não sabia? Eu só sabia o Rodolfo. Eu sabia! E Como que você sabia? Eu sabia, Rodolf. Só o Rodolfo? Só o Rodolfo. Por que você sabe do Rodolfo? O que, que ele tem de diferente das outras renas? O nariz vermelho. Ah, ele tem o um nariz vermelho? Ô, mãe, e por que ele tem o nariz vermelho? Isso eu não é sei. Primeiro. Agora a Manu que é Você entra ficar... é primeiro mesmo. Fala, Manu! <risos> Papai Noel! Sim! Tata Sim, minha querida. Quantos brinquedos você tem aí dentro dessa sacola? Dentro da sacola? E hoje eu não trouxe os brinquedos porque não estão prontos. Eu trouxe uma lembrancinha para vocês não se esquecerem de mim. Que vai um adoçar a vezes. vida de vocês Você falou isso um milhão de vezes Já falei tudo mas, isso? Mas quando que a gente <risos> vai poder ver o que vem aí Vem pro Papai ah, Noel? Eu sabia que Só o Lorenzo lá da minha escola Ele tem 5 anos também? <risos> Até eu tenho 5 anos Você o também tem 5 anos? É. Carre no Papai Noel <risos> Fala Maia É, é. Eu ah, eu quero uh -huh. é. já, já. Um presente De um é. Uma baby live bebê ah, E faz xixi de verdade Faz xixi de verdade E você e está se comportando madeira. E você está se comportando De verdade De verdade Você não fez nem Você uma fez uma arte eu fiz desenho pra quem ficou bozinho. Essa foi a arte que você fez? Hum, então uhum. é uma arte mesmo, foi essa. né? É uma arte, arte de artista. É essa, Muito bem. Que, arte é <risos> que arte é essa, viu? Que arte é essa? Que arte é, é essa? É arte Fala, Arthur. Uma arte abstrata. Uma arte mãe... A mãe é um carro um banco, Oi. como é Oi. uma patride. E como a, uma e como é, como é, e como a mãe tira também. Ah, então você se comportou e obedeceu a mamãe? Uh -huh. Muito, Muito bem. Parabéns. Isso mesmo. Vamos ver, a amiguinha agora a vai Laura falar. A Laura lembrou que ia perguntar. Pode falar, Laura. Fala, Laura. Ai, que vergonha. Ela esqueceu de novo. Fala, não, esqueceu. Não. Você, Você não esqueceu? E sabia que um dia eu ganhei uma bateria de rock no Natal, que é no Dia das Crianças? E aí eu toquei... Sabe qual banda? Ramones. Você tocou Ramones? Ramones? Você é roqueiro? Nossa! E eu conheço essa banda. Que eu, eu conheço. Você tocou o Queen também? Eu também conheço essa banda. Mas esses meninos não se comportavam muito bem. Quê? Olha! Oh, yeah. Não sabia. Falou de quem? Ah, olha, esse assunto ah, é muito polêmico. Ah. É... Essas meninas? <risos> ah, ah, tá ah, você só... quer perguntar alguma coisa? Que meninas, Manu? que meninas, não, não tá que. que... Essas, que... Daqui, que... Olha, essas aqui, olha, essas daqui. Olha as outras de copéu, Bat... de copéu eu... Bate o, o sino pequenino Tem que ser bonita, já, já nasceu Deus, nasceu Deus menino Deus Para o nosso bem Mas Bate o sino, o sino Alegre a a Abençoe a Deus, Deus menino feliz nosso Hoje a noite é vela é Vamos, vamos a capela, vamos a capela Vem me desprezar Ao Os do chino, o suor, o suor, o suor, divino. Divino. suor o do Para o meu dinheirinho nos abençoar Digo bel, digo acabou o papel Não, não faz, faz mal, não <risos> faz mal <risos> Com o Jornal da Cário. Com o Jornal da Cário. Com gente. Aí usa criatividade. Tô Opa! Sim. Sim. Quem tem outra música pra gente cantar pro Papai eu Noel? Eu de rir. Jingle Acabou. Ah, agora, a, gente, a Manu tem uma música linda. Oi pra cantar. Vamos todos ficar em silêncio. É. Vamos lá. Vamos junto? Vamos junto. Olha ah lá. Um, dois, três. Começa. Vai. Que a Tia esqueceu. Ai, ai. Pra tá variar Começa. Lá no céu. Vai, vai. É no céu? Vai, Não. vai. Não. É no céu. Onde que começa? Faz um meu ouvido aqui. Ah, ela quer que vocês cantem juntos com ela é, começa, Ela vai começar, um tá bom? Vai, vai, Manu Pode começar, eles vão cantar Começa, pra vai. Eu saber qual é lá, eu sou... Comece comigo, meu Deus. Ai. Vamos, Laura Ai. É Natal é Brilha Natal, lá Natal no, no céu, céu. Eu, eu. Canta aqui que pra eu, eu. mim, porque eu não tô conseguindo lembrar, meu amor ai, Olha lá. Ai, é, é, é. Ó, ela sabe muito essa música, ela é maravilhosa ai. É Natal, vira no céu alegria amig. É Natal, no céu amiga. Então. Ah, no microfone, meu venha, deixa, bem. Já, venha, bem Quer ficar no microfone? Venha esteja com a gente Pode se unir Com as outras Natal. Todos, o dia Oi, da filha. família Mais pode da ser filha. Junto no Natal, nós podemos celebrar oh. Tudo só de uma vez Só pra você comemorar com a gente vai está o coelhinho da Páscoa Você também, uhum. toda a família se reunindo aqui Todos falando, festejar Papai Noel É nossa alegria Nossa, que lindo! É. Vem aqui, minha querida, dá um abraço é. no Papai Noel Agora tem Muito mais legal, alguém que legal, quer cantar eu, uma eu, música pro Papai Quem Noel? Quem conhece essa é. música aqui ó? Quem tem outra que aqui? conhece essa música aqui? o Olé, olê, olá Brasil, Brasil É, vai ter jogo, é isso. Eu ah, eu vou fazer uma pergunta. Vamos com o cantar noelas. Vamos cantar noelas. Vamos cantar noelas. Vamos cantar noelas. Vai. Vai, Brasil. Brasil. É uma música que ele quis cantar pra nós. Muito valeu. obrigado, Nicolas. Tem, fou, fou, fou. tem outra música? Jingo. Papai Noel, <risos> traz o um Extra pra gente. Meu Deus Papai Noel. Do céu. Ore, olê, olê, olê, olê, olá vai Brasil, Brasil vai cá. Ore, ore. Agora, quer cantar, Bia? Não. não. Não? Quem quer cantar pra terminar? Ninguém não. quer, acabou não. as ideias das músicas. Ninguém Chega. quer mais cantar. Não, não, não. não. essa música, Bia? Canta, canta, canta, canta. Quem quer cantar? Vai lá, vai cantar. Canta. O que você que quer cantar? Canta. Não sei. Tá não, com não vergonha. Ô, tá, bom. Tá, bom. Tá, tá com vergonha. Agora, então, agora... Eu tia... te Agora, todo mundo vai ficar um pouquinho aguardando. A Tia Lete vai falar algumas palavras. É. Agradecer o Papai Noel. Toda a equipe do Prosa Criativa. As mamães que estão lá fora. Tem como mostrar, Tio Renato. Um, a galera toda lá fora. Aplaudindo seus filhos. Olhando... essa. Criançada maravilhosa que vieram aqui Todos, muito, muito obrigada Eu, em nome do programa Prosa Criativa Agradeço vocês e desejo Vamos desejar bem grande Olha lá, olha a lá, galera lá fora olha lá. Olha, lá, lá. olha lá os papais, a mamãe Olha lá, todo mundo lá Olha lá, olha lá dá tchauzinho lá fora pra galera Olha lá, Feliz Natal para todas as famílias Olha que legal isso, Bia Todo mundo feliz é. Todo mundo feliz. É. Aí, Agora Nós a vamos mente. fazer juntos Para terminar o programa Eu falo um, dois, três A tia Ana Bacos lá também A tia Rai, a tia Lu, o tio Renato E todo mundo Eu vou contar até três Nós vamos falar um lindo Feliz Natal Pode ser? Pode ser, pode ser Um, dois Natal. E... E... Feliz Natal, Tchau, olá, Tchau! Tchau! Tchau! Arthur, vou passar tchau! Até mais. Oh. tchau! tchau! Você quer tchau. cantar? A Maia quer cantar Adeus, tchau. Adeus. Adeus. Papai Noel, a Maia quer cantar pra você. Vai lá. No microfone. A Maia tá com, a com vergonha. O do, não do não Papai não não é Noel não não é que tem. Então vai, canta. Oh. O todo. Canta? <risos> Eu não lembro mais. Esqueceu? Ah, então já era. Tá. É, tadinho. Tá com vergonha. Então, e aqui, aqui tirar. Vamos tirar foto com o Papai Noel Vamos todo tirar todo foto. Papai Noel. Vamos tirar Vamos foto com o Papai Noel. É, é, é, é, é Vamos lá. lá. É, papai, é, papai, é. papai Noel fica é. é. sentado. É. Mesmo é. Papai Noel fica de pé. Papai Noel senta. Fica, o fica sentado, papai Noel. Na papai Noel. Papai, papai Noel senta, eu eu Papai Noel. Olha. Deixa que eu caí na boca. Ele já falou pra Gente, ó. amor. Ai, ajuda a ficar aqui na cadeira pra mim, Rai. Você tira a foto aí, Red? Peraí, deixa eu tirar é. essa cadeira, senão o papai não vai cair, tá. Oi, Oi, gente! Deixa eu tirar a cadeira. Deixa eu tirar essa cadeira daqui. Oi! A gente vai dar tchau agora! Agora é a hora da última vez do dia! Você quer saber o que tem aqui, dentro ó. do saco do Papai Noel? Não, é você, você é subindo? Tá subindo. Sobe aqui, Arthur! Não, deixa eu... Tá bom, pode ficar aí mesmo. Sim, vai, vem pra cabelo. Fica na frente, Papai Noel, ali, ó. Lá. Tá todo mundo cadendo? Ele tá, tá cadendo a tá... criança. E... Vamos sorrir. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho, ho! Feliz Natal! Fala, Feliz <risos> Natal! Feliz, feliz <risos> <atão>. <risos> Você ouviu Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Agradecemos sua atenção e esperamos revê-los na próxima segunda-feira. Excelente semana a todos!